o vídeo de hoje é para mostrar um pouco sobre algumas funções do After Effects que vão teoricamente otimizar o seu fluxo de trabalho então o que eu vou começar mostrando primeiro de tudo uma função que ele tem agora na versão CC que ele vai mostrar para você o... vou abrir esse projeto que eu já deixei pronto e repara que assim que eu abrir o projeto, ele está me dizendo aqui então que eu tenho uma fonte que, tá, uh, que não, não, não existe no meu computador. Né? Obviamente eu disse em que é a fonte antes. E também, se eu tiver qualquer objeto perdido, por exemplo, eu vou apagar um, um layer desse, né, um frame daqui, dessa animação. Assim que eu deletei, ele na mesma hora me avisou que tem um frame perdido. Então, se por acaso eu tivesse abrindo esse projeto agora, então, vamos repetir essa, essa, essa, esse, último, esse último passo. Vou fechar o projeto. Vou mandar abrir de novo. No que eu abrir o projeto, ele vai me reclamar. Então, que eu tenho o frame 2 faltando. Né? Essa é uma diferença que eu tenho agora no After Effects. Ele me diz qual é o frame. Então, se eu tiver vários frames faltando, ele vai me listar os frames. Depois, ele me diz a fonte que está perdida. E eu tenho como dizer isso. Então ele está dizendo aqui também que eu tenho um arquivo perdido, né, que é justamente esse arquivo. Então agora eu tenho que descobrir aonde esses arquivos perdidos estão sendo usados. Então se eu vier aqui em cima né, e procurar por algum desses, uh, alguma dessas opções de busca, né, missing fontes, ou seja, uh, efeitos né, não encontrados ou fontes não encontradas, ou arquivos não encontrados, eu, ele vai me listar o que eu tenho perdido. Então se eu, por acaso... Uh, dentro dessa precomp, como você pode ver eu tenho um texto Dentro dessa precomp eu tenho um arquivo Que é justamente relativo ao texto Que eu não tenho no meu computador Então se eu, por exemplo Vier aqui E também eu, ao invés de clicar na, na busca eu posso, eu posso também digitar Na digitação ele vai me mostrar o que eu, as opções que eu tenho né, Filtrando E se eu pedir para mostrar Arquivos que não foram encontrados Ele vai me listar o arquivo PNG que eu acabei de deletar. Isso é uma das coisas que eu posso fazer. Vou restaurar esse arquivo, fechar aqui. Obviamente ele não me busca de volta, né? Eu teria que dar, eu posso dar um reload e dando um reload o meu arquivo está normal. Só para você saber, eu estou usando esse arquivo aqui, né? Que na verdade eu só importei a pasta, eu não estou usando ele para nada, mas ele estava dentro, dentro dessa animação. Então a partir do momento que eu pegar esse arquivo e deletar, ele vai reclamar para mim, obviamente. E se eu listar aqui como missing, ele não reconhece a. dentro do, do, do da sequência de imagens, o que pra mim é um erro grande, mas é o jeito que ele funciona. Então, isso não sei se isso é algum bug da Adobe. Mas tem como ficar sabendo O, o seu arquivo está perdido Se eu olhar aqui dentro Aí sim ele me mostra que eu estou Com a, o arquivo 2 faltando Como você já está acostumado Ele me mostra a, essa, a barra de cores Voltando aqui então para a lista A segunda coisa que eu vou mostrar É que agora se eu tenho um, Esses arquivos aqui dentro eu posso clicar com o botão direito, ele tem como me mostrar direto daqui onde está o meu arquivo. Então, se eu mandar mostrar no Finder, ou seria no caso mostrando no Explorer, né, para quem tem PC, ele vai me jogar direto na pasta onde eu estou com meus arquivos, e aí sim eu vou ter a opção de procurar a, o arquivo que eu tenho, que o arquivo que está faltando, né, ou o arquivo. Aliás, o arquivo que está faltando, ele não tem como achar, né? porque ele não sabe onde o arquivo está, então ele não tem como achar. Mas se eu procurar qualquer objeto importado, então como isso aqui é uma sequência, e ele sabe onde estão os outros arquivos dessa sequência, se eu clicar com o botão direito na timeline, antes não era possível, né? Antes eu só podia fazer isso pela, pela aba de projeto, que também está aqui. Agora eu posso fazer direto pela timeline e mandar ele me mostrar onde está localizado no meu computador o meu arquivo. Então se eu restaurar o arquivo 2. Vou dar um reload nele, então tudo ok agora, se eu clicar na minha animação Pronto, ele atualizou já o meu, meu cache Então ele está me mostrando agora que eu tenho o frame 2 ok Para a próxima função, eu vou entrar nas preferências Para poder mostrar que foram algumas coisas alteradas E uma delas é Dentro da aba geral Agora eu tenho a opção de tocar o som ou não quando termina, né? Então, fica uma opção para você. A segunda opção é dentro do importe, e isso é muito importante agora, na hora de importar o arquivo, ele já consegue me avisar que eu tenho o frame perdido. Então, se eu não tiver essa opção marcada, né, vou lá direto de novo o meu frame. Se eu mandar aqui importar o arquivo e eu mandar importar isso como sequência, ele simplesmente importa e não me acusa problema nenhum. Só vou descobrir isso quando quando eu for olhar dentro do meu arquivo. Se eu deixar aquela opção marcada, que já vem marcada por, por, uh, como default, né, já vem marcada como, como padrão, toda vez que eu tentar importar uma imagem, ou, ou um arquivo, ou uma sequência de imagens, eu tiver um frame perdido, ele vai me, ele vai me reclamar também, dizendo qual frame que não foi encontrado. Obviamente que, se eu estiver dentro dessa sequência aqui e eu restaurar o meu arquivo perdido, ou renderando de novo, ou simplesmente trazendo o meu arquivo de volta, ele tem que, dando um reload aqui, obviamente, ele vai achar para mim de novo a minha footage. Então isso é uma coisa importante você saber, que agora uh, ele está tentando te ajudar um pouco mais na hora de, de você descobrir o que é está acontecendo com o seu arquivo, principalmente arquivos antigos, ou quando você troca de versão, ou quando você compartilha pela rede né, a, alguns, alguns arquivos, e você não sabe exatamente o que aconteceu. Se você não está usando o CC a 2014, que é a última versão, e obviamente não a CS6, porque CS... o problema é, na CS6 era fácil você exportar H264. Na versão CC 2014 e na CC antiga, ele tirou o H264 do render queue. Né? Então você não tem como fazer direto pelo After Effects. No 2014 não tem mais jeito. A única solução é usando o Mid Encoder. Mas se você ainda tem o se você ainda está usando o CC, se você vier dentro do output você vai achar aqui embaixo uma opção que ele chama de uh, Deprecated, ou seja, arquivos defasados. Então, se você tiver essa opção dentro do seu uh, CC, você pode marcar essa opção e você vai conseguir de novo exportar H264 uh, direto do After Effects. Falando nisso, eu vou mostrar uma coisinha antes e vamos voltar para essa questão de exportação. Então, dentro da, da, da timeline também, uh, para quem não usa, eu, eu não costumo usar muito, né, o flowchart, então se você está acostumado a usar o flowchart, né, que antes era shift, agora é tab, então com tab eu consigo navegar pelo, pelas minhas comps, então, digamos que eu tenha 200 pré-comps, né, eu tenho um arquivo gigantesco, eu consigo navegar apenas usando as setas, e se eu chegar, quando eu chegar no nível que eu quero, só apertar Enter, ele carrega para mim na tela a comp que eu tava. Então a mesma coisa de volta, se eu apertar Shift, a Tab de novo e navegar de volta, eu consigo voltar para onde eu estava. Como eu falei antigamente era Shift, eu acho que a Adobe simplesmente esqueceu de, de trocar um dos atalhos, porque, segundo a lógica, se eu estou com Tab e vim para cá e eu quero voltar, né, se, eu não, se, se eu tiver com vários níveis e não quiser voltar uh, no tab né, clicando um por um, o que, eu poderia, o que eu posso fazer é usar o mesmo atalho que eu usava antigamente. Então com shift esc ele volta para a comp anterior. Então também pode te ajudar. Se eu tivesse então aberto várias comps aqui dentro, eu tenho um jeito fácil de fechar isso hoje em dia. Uh, antigamente o que, que a gente teria que fazer clicar uma por uma e clicando no x e fechando fechando fechando agora se eu vier aqui nessas três nessas três linhas eu posso clicar ali dentro e tem a opção de chamado para fechar todas as outras timelines vai fechar todas as timelines que eu tinha aberta exceto a que eu selecionei para poder brincar um pouco dentro dessa timeline né, obviamente eu fiz essa só para poder mostrar o que, eu, o que eu quero mostrar, então, digamos que eu tenho esse meu uh, lens flare né, que eu fiz pelo Photoshop, por isso que ele está batendo um pouquinho. Tá, Porque eu fiz poucos frames, Mas, obviamente. Você tem como fazer isso animado dentro do Photoshop se é só vai perder um pouco mais de tempo. Então, tá vendo isso que eu fiz aqui? Eu vou criar uma comp nova só para eu mostrar outras coisas. Então nessa comp nova, eu vou fazer uma coisa bem simples que é, vou fazer um retângulo, então tá aqui o meu retângulo, no meio da minha tela, se eu precisar, né, só para você saber disso, se eu precisar acertar esse pivô, porque no momento se eu olhar aqui, o pivô está fora do centro, né, dentro, da, da, dentro do, do, do objeto retângulo, dentro do shape, está tudo correto, mas se eu olhar para fora, então por exemplo, se eu pegar a rotação daqui dentro, ele vai me rotacionar fora do eixo, né? porque o eixo está fora do centro. Então se eu quiser corrigir isso, a forma mais rápida é, deixe o snapping habilitado, vem aqui dentro, que ele chama de pan behind, ou seja, é uma função de câmera, mas ele também funciona para o anchor point. Então eu posso vir aqui dentro e selecionar automaticamente como eu estou com o snapping habilitado, então ele vai grudar no centro do meu objeto. Vou fazer um segundo objeto aqui dentro. Então eu tenho esse meu sólido aqui dentro. Vou fazer um segundo objeto. Vou mudar aqui a cor só para ficar fácil de visualizar. E vou fazer o meu segundo objeto aqui dentro. Da mesma forma, o, o centro dele vai estar errado. Então repare que o centro dele veio para cá. Se eu também quiser evitar algum problema, com o meu genep ligado, eu movo ele para o centro. Então o que eu vou fazer agora... É nada mais do que criar uma animação bem simples. Então, vou pegar essa posição, vou fazer ele andar 10 frames e fazer ele abaixar. Então, o que acontece é: se eu tenho esse objeto animado, né, vou botar esse objeto aqui também animado, daqui para cá. Então, eu tenho a minha posição animada aqui. Então eu tenho dois objetos animados independentemente. Se eu fizer o parente como eu faço normalmente, né, então trazendo esse parente para cá, o que acontece é: esse objeto continua no lugar dele, esse objeto continua no lugar dele. Mas como eu linkei, né, como eu criei o parentesco desse objeto para esse, esse objeto agora vai mover relativo a esse aqui. Certo? Então você já conhecia isso. Vou desfazer. Então eu cliquei aqui no meu CTRL Z. Se eu fizer o parentesco agora, mas segurando o SHIFT, repara o que acontece. Esse meu objeto passou para o centro desse objeto. Então eu continuo tendo as duas animações funcionando como estava antes. A diferença é que eu trouxe esse objeto para o centro desse. Eu vou desfazer bastante agora, né? Então, eu não tenho mais as animações, tá? vou refazer a animação, sendo que eu vou alterar o pivô desse objeto e vou alterar o pivô desse objeto, vou aqui bem fora de qualquer posição, então esse aqui também está bem fora de qualquer posição, vou refazer aquela animação que eu fiz, que nada mais foi do que, tem na, no inicial onde eles estão, e no final, eles vão mover um pouco. Repara que, como eu não movi o meu centro, o meu, o meu, né, o meu, o meu, o meu pivô aqui, para nenhum lado estranho, né, só movi verticalmente e horizontalmente, o que está acontecendo é que ele fica fora do centro. E, então agora, se eu pegar meu parentesco e fizer a mesma coisa que eu fiz antes, segurando o shift, repara para onde ele foi. Ele, então, agora ele está seguindo completamente fora do centro. Então, por isso que é importante você acertar o eixo. Tá? Porque acertando o eixo, você sabe que esse objeto ele vai estar tá no centro desse, e não relativo ao eixo. Falando de, de objetos, né, eu vou alterar o, o preenchimento desse objeto aqui para um gradiente. Então eu tenho um gradiente aqui já bem doido, que eu deixei pronto. Obviamente se eu quiser editar o gradiente, eu posso vir aqui dentro e editar o meu gradiente. Né? Isso não é, não é grande mistério. Mas o que eu quero mostrar é que dentro agora do meu, da, das minhas cores, se eu vier aqui dentro e selecionar a opção de cores, eu tenho como usar o Storyboard, aliás o Brainstorm, né, para poder me gerar ideias de cores, então repara o que ele está fazendo aqui no meu gradiente então eu vou aumentar aqui a minha aleatoriedade e repara que ele agora está alterando a, as posições do, do gradiente e me dando essas opções no brainstorm então o que eu teria que fazer, como eu faço normalmente no brainstorm, selecionar uma ele vai aplicar isso na minha timeline, isso antes não era possível Outra coisa importante de saber também, que foi o que eu fiz quando eu criei essa, esse efeito aqui de baixo. Então, digamos que eu tenho esse meu fundo. E aqui, eu repara que eu botei um, um, uma rampa. O After Effects trocou esse nome, para você saber. Então, agora, se eu digitar Ramp, ele vai me mostrar o Gradient Ramp. Mas o que eu quero mostrar não é nem exatamente isso. O que eu quero mostrar é que antigamente, quando você selecionava um efeito, um, se você só tinha um, mesmo só tendo um efeito na lista, você no, normalmente fazia o que? Você traria para o objeto, ou traria para a timeline, ou traria para a aba de, de efeitos. Agora, se eu estou com a minha camada selecionada e dentro da minha busca eu achei apenas um efeito, se eu apertar Enter, ele automaticamente aplica. A, a, o efeito que eu selecionei Obviamente se eu tiver vários efeitos, por exemplo Se eu for com Blur Eu tenho presets e efeitos Se eu apertar Enter não acontece nada Porque ele não tem como saber da lista Qual a opção que eu quero Mas voltando aqui então ao Ramp Que é o, justamente um dos Que eu queria mostrar E eu, por isso que eu trouxe de propósito ele Ele agora tem essa opção que chama Swap Colors Então o que antigamente a gente fazia que era pegar se eu tenho o, o preto em cima e o branco embaixo, o que eu fazia antigamente era vir aqui e inverter a ordem. Ou então você teria que vir aqui dentro, trocar esse para branco, vir aqui dentro, trocar esse para preto. Então a galera da Adobe simplesmente facilitou isso, criando um botão que ele alterna a cor entre as duas, uh, entre as duas posições. Simples assim. Então, digamos que você acabou de fazer a sua animação. Né? Não vou me preocupar agora com isso aqui também, não. Vou deixar como estava. Então, digamos que isso aqui é o final da minha animação. Quando eu acabar, o que a gente sempre recomenda fazer é vir aqui dentro de um, Dependencies e dar um Collect Files. Collect Files, o que ele vai fazer, obviamente, vai vir para mim salvar... Essa, essa, essa animação então o que ele tem aqui agora é ele tem a opção de uh, revelar o projeto no Finder ou no Explorer para quem está usando Windows então isso aqui nada mais vai fazer do que assim que ele acabar de fazer a coletagem dos arquivos ele vai abrir para você já a janela com a pasta para você verificar então você não precisa fazer esse, essa, essa etapa e depois manualmente ir procurar os seus arquivos é só para poder deixar o seu trabalho um pouco mais rápido. Outra coisa também em saber, quando eu vou agora no render queue, e vou escolher o, o formato, agora ele tem a opção de chama, que ele chama de output áudio, como automático. Então o que ele faz é, ele vai reconhecer a sua timeline, se a sua timeline tiver áudio na, na lista de arquivos, então aqui no meu caso eu não tenho áudio nenhum, se eu, por acaso, importar algum arquivo que tenha áudio, ele vai exportar com áudio. O, o, o que é importante saber, deixa eu abrir aqui de novo, o que é importante saber é, se por acaso eu não quiser a, a aba de áudio, o que eu tenho que fazer, então, é forçar para deixar como off. E se eu não tiver, se eu, deixar, se eu esquecer como on, e mesmo que eu não tenha áudio nenhum na minha, na minha composição, ele sempre vai exportar um arquivo de vídeo com uma track de áudio junta. Então, por isso que a Adobe criou essa versão de automático, que ele vai detectar, e se não tiver áudio nenhum, ele vai salvar o arquivo sem áudio e vai economizar um pouco de espaço, obviamente, dependendo, né, vai economizar mais ou menos espaço, dependendo do tamanho do seu arquivo final. Mas falando então de exportação, como eu falei antes, muita gente reclama que agora não tem mais a opção de H264 e a Adobe está forçando isso cada vez mais. Então, como eu falei, né, na versão CC você não tem como buscar essas opções antigas, mas o que a Adobe quer que você faça agora, o que ela recomenda agora, é que você, na hora de acabar o seu projeto, você vem em composição e manda adicionar direto no MIDI encoder. Então, o que ele faz é a composição, você clica aqui dentro. Ele vai carregar para você o Adobe Media Encoder e pronto. Em um segundo está com a sua animação lá dentro. Pronto para poder ser exportado. A vantagem disso é, você tem aqui como selecionar o, a ferramenta de, de, de, de aceleração que você vai querer usar. E você também fica com o After liberado para poder fazer outras coisas enquanto isso. Então, essa, são, essa é uma das opções. Você também pode fazer isso uh, pelo menu File. Então, eu tenho File export, também por aqui enviar para o Adobe Media Encoder basicamente o que eu quero mostrar é isso fica ligado nas próximas, uh, nos próximos vídeos eu vou tentar fazer sobre os outros programas também esse tipo de, de, de vídeo, porque é sempre legal saber coisa que de modo geral passa desapercebido pela maioria das pessoas então como sempre, se você tiver alguma dúvida só deixar nos comentários Uh, assine o canal, compartilhe com o resto da, da galera. Obrigado por assistir e até a próxima.